O conhecimento das técnicas. A riqueza do solo. Percorrendo trilhos. Levando desenvolvimento. Sem perder o olhar na sustentabilidade. Contrate um engenheiro de Minas. CREA Minas construindo soluções.